Bom, a essa altura, você já deve saber por conta própria que expor certas coisas apenas te fará ser visto como um indivíduo fraco e isto até mesmo perante seus familiares. Por exemplo, demonstre corpo moriante, uma situação que caberia você ajudar um parente, digamos, em uma obra de reforma na sua casa e será visto como preguiçoso. Às vezes, até mesmo em situações que você tenha compromissos, esses indivíduos ainda assim falarão de ti como aquele que poderia ter ajudado, mas não ajudou. Entende? A dificuldade que tem saber controlar o seu estado emocional e faltar com disposições nas mais diferentes circunstâncias que sucederão na sua vida, te fará ser tratado pelas pessoas com desrespeito, desprezo, indiferenças, sem contar ainda que não será visto com bons olhos. E essas pessoas comentarão de ti. E acredite, não serão comentários favoráveis te colocando sempre em desvantagem em situações futuras, sempre que as pessoas tocarem em seu nome. Bom, é evidente o motivo pelo qual você não deve consentir com suas fraquezas, porque não devem ser toleradas, muito menos, devem ser demonstradas a outros indivíduos. Enfim, esse comportamento de compartilhar de maneira desatenciosa e até mesmo descuidada suas emoções e fragilidades não te trará nenhuma vantagem, pois apesar de todo mundo ter fraquezas, as pessoas preferem ser indiferentes com isso, do que tentar compreender o que produz esse sentimento em você, passando a ser tratado de maneira negativa por conta disso. Então, obviamente, demonstrar isso às pessoas, que não se importarão, não será a solução de seus problemas. E até mesmo as pessoas que se importam, fará com que você apenas se sinta até mesmo mais quebrado. Busque resolver isso consigo mesmo. Caso não consiga, Existem profissionais que podem te ajudar com isso. Enfim, quero um conselho? Não busque demonstrar suas fragilidades para assim receber a atenção das pessoas, pensando que essas serão amigáveis contigo, porque não serão. E esse comportamento carente e desprovido de racionalidade apenas expõe as suas fraquezas e as pessoas mesmo que passem a mão na sua cabeça e sintam empatia por você não saber lidar com suas dificuldades não mais ocasionará em você do que simplesmente a negligência de alguém que não sabe lidar com sua maturidade emocional. Por isso pare de chorar os seus problemas às pessoas que não confia e muito menos seja ingênuo ao ponto de expor isso publicamente na internet. Porque acredite, existem pessoas mal intencionadas ao ponto de fazer disso o seu pior erro. Enfim, você não quer ser a piada do momento, não é verdade? Então se contenha e lide com isso por conta própria. Porque existem pessoas podres de corpo, de alma e também de mente. Existem indivíduos até mesmo sem escrúpulos vivendo em sociedade. E isso me enoja, saber que convivo no mesmo mundo que essas pessoas. Elas se alegram com o erro alheio e até mesmo comemoram o seu infortúnio. A única coisa capaz de fazer essas pessoas se sentirem bem se chama desgraça alheia. Pois é, logo você mostrando sua fraqueza, fará com que esse indivíduo aproveite dessa ocasião para pisar ainda mais em você, te deixando cada vez mais frágil e abatido, despejando todo o rancor que sentem diariamente em você. Pois não sei se percebeu, mas o mundo não é um lugar agradável. O mundo é um lugar muito sinistro, e cada dia que passa, é mais fácil se enxergar a perversidade alheia do que um simples ato de companheirismo. E diante da minha breve existência, vi tantas anarquias acontecerem bem na minha frente e até mesmo coisas absurdas nos noticiários, que na boa, nada mais me surpreende. Enfim, voltando à questão, você não pode consentir com suas fraquezas, porque o mundo vai exigir de ti que saiba lidar até mesmo com situações repugnantes, e demonstrar fraquezas frente a isso só tornará as coisas ainda mais piores a você. Enfim, sabe aquela velha frase, que as pessoas pregam por aí, aceite suas fraquezas como se elas pertencessem a você. Não há nada de errado em você, apenas se aceite. O indivíduo que falou isso, claramente não viveu no mesmo mundo do qual estamos. Porque aqui as pessoas são mais olho por olho e dente por dente. Ser fraco em uma situação que exige que você seja forte, apenas te causará complicações por isso. Então não caia na imbecilidade de acreditar em ideias infantis que as pessoas popularizam por aí, porque por conta disso, existem tantos indivíduos confusos por aí, ansiosos, com depressão e sem saber lidar com seus problemas, porque elas aceitam e acreditam nessas palavras, varrendo para debaixo do tapete toda a sujeira de sua vida, negligenciando lidar com isso, e isso só vai aumentando,